Fala galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves, empreendedorismo digital. Galera, fica comigo, assiste-se vídeo até o final, que eu garanto que vai ajudar você bastante, assim como mostrar mais vídeos, beleza? Então, nesse vídeo aqui, eu vou ensinar você como adicionar, ok? O Instagram na tua VM. Então, não perde que vai ser muito aí, surreal esse vídeo. Tran é, tranquilo? Então, pessoal, e se você já gostou da ideia, cara, dessa aqui embaixo, já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, tá? E se tiver também sugestão de vídeos, também, deixa aqui embaixo desse vídeo, tá? E nada mais aí, porra, importante que você não também não poder esquecer, tá? Não pode esquecer de poder ativar o sininho para ser notificado. Então, que okay, galera, sem muita enrolação, bora para nós conteúdo de prática que eu gosto de poder entregar para você aqui na prática, beleza? Bora! Então, galera, é, nesse canto aqui, ó, agora... Então, galera, aqui nesse canto aqui esquerdo tá você vai procurar aqui ó instagram clique aqui o instagram vamos rolar aqui para cá beleza tá vendo que esse botãozinho aqui você vai clicar aqui ó adicionar clica beleza e aqui daqui ó vai aparecer para você essa janelinha tá conecte sua conta do instagram beleza você vai clicar tá ó vai aparecer para você é o instagram o super ridículo tá que você vincule o instagram é deixa que ele esteja tá, no mesmo navegador que está o teu perfil de Facebook, tá que está mesmo a tua conta de anúncios, beleza? Fica é melhor para você está até mais alinhado. Mas caso que realmente é, não esteja, mas você pode sim. É, mesmo assim você pode okay, adicionar, beleza? Então o meu aqui ó, já está adicionado. Tá? Já está aqui ó adicionado, mas você pode colocar o login seu e senha. Tá? Você vai colocar o teu login e senha, você vai clicar em entrar, beleza? Ao, que, ao clicar em entrar, ele vai carregar normalmente tá como se fosse um login, um login mesmo normal tá vamos aguardar aqui pronto ó, conectado beleza ó, ó conectando beleza o processo é simples e é o mesmo tá ó, conectado beleza aqui para mim aqui já aparece assim ó é, esta conta do instagram já foi adicionada a essa empresa então tá para você já vai aparecer é para já conectado beleza e vai ficar assim ó como tá aqui agora beleza ó, Vai ficar aqui, tá bom? o seu Instagram, então você pode colocar mais de um Instagram, você pode colocar vários Instagrams aqui, tá? Eu tenho conta que tem mais de cinco, cinco Instagrams, então você pode colocar isso nem problema, beleza? Então nosso vídeo de hoje foi isso aqui, foi bem simples, tá? E outro ponto, caso que você queira remover, só você vir aqui ó, no canto aqui, ó, tá? Pode clicar em remover, tá? Você pode remover o Instagram. Poxa, eu não quero esse Instagram, eu quero, eu vou, eu vou apagar. Então você vem aqui ó, exclui, tá? Você vai remover daqui dentro do seu BM, tá? Bom, eu quero remover o outro. Você pode estar removendo o mesmo, o mesmo processo. Marca, tá? E você vai clicar em remover. Beleza? Espero que tenha ajudado pra você esse vídeo, tá? E, cara, qualquer coisa aqui, deixa aqui embaixo nos comentários aqui do vídeo, porque vai ser muito importante aí. O seu comentário vai me ajudar demais. Beleza, galera? Então, esse, esse foi o nosso vídeo de hoje. E espero que tenha gostado. Fique com Deus. Até o um próximo vídeo.